Fala meus aliados, tudo bom? Recebi uma sugestão de vídeo, então vou comentar aqui um pouco sobre a Nubank Cripto Vou analisar aí essa iniciativa da Nubank, né? De inserir agora criptomoedas na sua plataforma Já vem sendo utilizada por outros bancos, né? Então antes de mais nada eu quero mostrar aqui alguns pontos que eu peguei nos termos e condições Dá é uma coisa assim que a gente costuma ler, né? Mas tem informações relevantes é legal você estar tá por dentro ali do, do que, que você está se metendo. O Nubank realizará por conta e ordem do cliente a negociação e execução das operações com criptoativos. O Nubank atua na qualidade de intermediário para viabilizar a compra e venda de criptoativos em seu nome. Por meio de uma exchange de propriedade e operada pela Paxos. Então o Nubank não está entrando aqui como uma exchange. Ele está na verdade sendo uma ponte entre, entre a exchange Paxos e você ele só está fazendo a ligação, então aqui é, ele poderia ter firmado uma parceria com qualquer outra exchange, a Binance, por exemplo, né? Então, uma parceria que é legal, né, para se envolver nesse mundo de criptomoedas, né? E deve atrair atenção para ele. Outra informação é que o Nubank apenas detém a posse dos criptoativos adquiridos, sendo que a propriedade destes é exclusivamente sua, então aqui entra num dilema. De algumas pessoas né muita gente critica as corretoras de criptomoeda com a frase de que se as chaves não são sua a criptomoeda não é sua então ele dá ênfase a opção de ter uma hard wallet que é uma carteira física é um aparelhinho como se fosse um pendrive para você guardar as criptomoedas porque as suas criptomoedas Dentro desse aparelhinho, que é fora da internet, não tem chance de ser hackeado, né? Aí quando tá na corretora, tá na, na blockchain ali... É, ele fica sujeito a muitos riscos, né, de hack, de falha sistêmica. Outro ponto, o Nubank poderá estabelecer valores mínimos para compra e venda de criptoativos, que serão informados a você por meio do aplicativo do Nubank. Outra informação interessante aqui é a Paxos mantém seguro sobre determinados riscos relacionados à custódia de criptoativos, sendo certo que caso tal seguro precise ser acionado, o Nubank venha receber alguma indenização, ele a repassará aos clientes prejudicados. Então, se acontecer alguma coisa com a Pax que venha prejudicar os portadores de criptomoedas, então o seguro vai pagar uma indenização a Nubank e a Nubank vai repassar o valor para as pessoas ali que foram atingidas. Aqui eu só senti falta de uma especificação do que, que cobra esse seguro para saber se de fato a gente está protegido, né? E até uma maneira assim que talvez que a gente venha cobrar a Nubank caso aquele evento ocorra, porque assim, a gente também não tem como saber o que que tá coberto e se a gente viesse a sofrer que garantia a gente tem de que aquele risco estava ou não coberto, então a Nubank pode receber a indenização e não repassar duvido que ela venha fazer isso, é claro, porque pelo tamanho que a empresa, ela deve agir com honestidade, mas eu acho que faltou um pouco de transparência aqui, aqui ele vai falar sobre procedimentos de segurança, né, que aí já é de nossa responsabilidade, então é nossa obrigação manter o celular o seguro, é, cuidar com a senha avisar caso haja algum crime, a não bem que tem uns mecanismos de segurança, né de combate à fraude, quando ela identifica algum movimento ali suspeito ele, ela bloqueia, né é, manda uma, um e-mail, uma mensagem para confirmar se é você que tá fazendo, mas se a pessoa rouba o seu celular, você tem nele o e-mail e o número de telefone aí você pede a troca de senha, você vai receber um e-mail, vai receber um telefonema, vai receber um SMS está todas as informações que, que o bandido precisa para desbloquear vai estar tá ali, né? Então tem esse ponto, mas aí já é outra história. Esse aqui, ó, a remuneração cobrada pelo Nubank pelo serviço de intermediação de criptoativos será informada no aplicativo do Nubank. E o Nubank reserva-se o direito de modificar, aumentar, eliminar comissões ou implementar condições promocionais a qualquer momento, seja em caráter permanente ou transitório. O que basicamente quer dizer aqui é que a gente vai cobrar uma taxa, a gente desse se cobra ou não, e, e o valor da taxa a gente decide também na hora, então não tenho nenhuma informação, nenhum link aqui que, que me guia para uma página de taxas que já esteja definida, então isso aqui a Nubank quer dizer que ela pode mudar a qualquer momento os valores cobrados ali, para mim também é um ponto negativo esse tipo de informação aqui sem a transparência, aí depois ela disse que não se responsabiliza pelos prejuízos né, com a desvalorização do mercado, problemas com a com as Criptomoedas. Então, esse aqui é aquele padrãozinho que as empresas mandam que ela não se responsabiliza de nada. Presta o serviço, oferece o serviço, mas qualquer problema que aconteça, ele não tem nada a ver. E além disso, vai estar falando aí para você manter os dados atualizados e alterações nesses termos eles vão mandar por e-mail e mais um monte de encheção de linguiça. Agora vamos ver na prática como que é fazer esse investimento. Então, vou abrir aqui meu aplicativo no bem, Eu vou arrastar aqui então para baixo, que não tem nada de cripto. Vou arrastar aqui para baixo. Aí tá a cripto aqui no e compre com segurança a partir de um real, aqui tem informação aqui do valor do Bitcoin, do Ethereum, que são as criptomoedas disponíveis, Clico aqui para comprar, eu vou escolher aqui uma delas né, vou escolher a Ethereum vou aceitar os termos, bom, ele vai me trazer aqui alguma informação, trouxe aqui o valor da moeda, a variação de hoje, alguma descrição ali sobre o Ethereum, vamos comprar vou colocar aqui 10 reais aí a taxa ali é 23 centavos né, então poderia ser 2% de taxa né, É, mas quando Muda para 100 a taxa é 1,89 Então 1,89% Aí muda né Talvez conforme o valor do investimento Menos taxa Comprei 10 reais e a quantidade de Ethereum que eu vou receber Confirmo, tudo pronto Vamos ver o saldo, se tá certinho lá 9,75 já descontou né A taxa dele Deu uma subida agora, 9,76 Vamos vender aqui, ver como que é Aí eu vou colocar a quantidade de Ethereum Que eu quero vender Então não é em dinheiro, né, em reais. Também tem um valor mínimo para venda, então tem que ser mais de um real. Pronto. Se eu vender cinco por cinco reais, ainda tem um desconto ali de 12 centavos, outra taxa. mas se paga a taxa na compra e na venda. Mas não vou vender, né, vou deixar aqui, só pra gente ver. Bom, o que eu achei? Eu achei uma taxa muito cara, além de ser uma taxa muito alta, é, você tem que pagar duas vezes, né, na compra e na venda da criptomoeda. Então, isso não me agradou. Além da, daquela falta de transparência, né, do contrato lá dos termos se a, se a gente tiver uma conta numa corretora a gente consegue é, depositar sem, sem pagar taxa sacar sem pagar taxa algumas você faz é, o swap ali né a troca de, de dinheiro por moeda sem pagar taxa então cada corretora vai ser vai ter a sua especificidade mas eu acho melhor passar por um pouquinho de de regras dessas corretoras Do que pagar um, essas taxas aí Porque é taxa na compra e na venda E elas são bem altas E outra coisa também é Ele tem lá um valor mínimo de um real Mas você não consegue escolher Quando que você vai fazer essa compra Sabe determinar um valor para compra Você põe lá o valor que você quer comprar Você compra, mas você não sabe quanto que você tá pagando Se é aquele valor que tá mostrando ali É valor de mercado Se é um valor mais alto para conseguir é, Liquidar logo essa ordem Ordem. então faltou para mim essas informações Para quem tá chegando agora pode não entender e, e para quem é novato, acho que é, é onde a Nubank vai ter lucro, entendeu? Porque a Nubank conseguiu ser aí a maior banco digital da América Latina, né? Já não tá mais nesse posto, mas ela fez fama e tem ali um certo nível de, de segurança ou de confiança né, de, dos seus clientes então para quem não, não tem essa experiência não tinha, ou até mesmo para quem tinha medo de ingressar com outras corretoras o Nubank vai estar tá abrindo uma porta para eles, né? E pelo valor da taxa eu acho que vai ganhar bem. Mas eu particularmente não vou usar o Nubank para esse tipo de serviço. Não me agradou esse, esse, esse serviço que eles estão oferecendo. Esse vídeo não é recomendação de investimento, tá? Você pode discordar ou concordar. Só tô compartilhando aqui a minha opinião do que eu tenho visto. Então deixa a sua opinião aí nos comentários vamos debater o assunto e não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho para não perder as novidades e clica no botãozinho de gostei para já dar uma força aí e levar esse vídeo adiante. Por hoje é só, a gente se vê na próxima.